E aí, pessoal, como é que tá? Tudo de boa, Felipe açúcar Nesse vídeo eu vou falar para vocês, vou ensinar uma forma de falar sobre outras pessoas, mas tipo, situações incômodas, ok? Quando alguém não toma banho e tal. Tá. Como é que você fala isso em português? E o melhor, como é que você fala em português de uma forma que ninguém que fala espanhol vai entender? Porque tem vezes que acontece, né? Você tá conversando com alguém e tal, você quer fazer um comentário na mesa, mas você quer ser discreto, mas se você falar em inglês, a pessoa vai entender. Mas se você falar essa palavra em português, essa pessoa nunca vai entender, porque não tem nada a ver com espanhol, beleza? Começando aqui, numa situação, como eu sempre trago para vocês aqui, né? Expressões com situações, para que vocês possam entender melhor. Vamos supor que você está conversando com uma pessoa e essa pessoa... Uh, ok, beleza. Já, já aconteceu comigo várias vezes. Você está na sala de aula e o professor se aproxima para explicar alguma coisa. E o professor se abaixa e se aproxima e começa a falar. E você começa a sentir um... <risos> começa a sentir um bafo, ok? A palavra que a gente usa é bafo. E tem até uma pior. Você tá com bafo de onça, ok? Bafo de onça, tem é um cheiro muito ruim na boca. Então claro, como é que você fala isso em público? Sem ninguém se dar conta. Claro, se você falar no Brasil, todo mundo vai saber o que é isso. Mas se você falar entre pessoas que falam espanhol, se você tá com um amigo que sabe português, <risos> você pode se comunicar e ninguém vai entender, ok? Então você fala bafo. Oi, você está com um bafo? Nossa, escova os dentes aí. Quem nunca passou pela situação de estar tá em um lugar com alguém e essa pessoa tira o tênis e o cheiro... Lembra dessa palavra, ok? O cheiro. Um chulé, ok? Chulé, beleza? Em espanhol, na Colômbia, fala com pé cueca, sendo que Cueca, pé em português é pé, pé. E cueca é a roupa de baixo, ok? Para homens. Ou seja, é a minha cueca, eu tenho minha cueca, beleza? Então você fala pé cueca é como falar pie calçoncidion. Você tem pé calçoncidion. É muito estranho. Em outros lugares, com certeza, tem outras formas de falar isso. E eu agradeceria se vocês deixassem no comentário outras formas de dizer a mesma coisa. Nas, no seu país, que fala espanhol. Geralmente o pessoal que está por aqui é o pessoal que fala espanhol. E como na língua espanhola tem tanta variedade, tem tanta forma de falar a mesma coisa, e eu tô curioso para saber o que é que tudo isso significa em cada país. Outra situação, você tá lá no ônibus, né? A gente fala ônibus em português, ou o informal tá no busão. Então você tá lá no busão, lá tá alguém, e alguém levanta o braço e... Nossa... Uma suvaqueira, ok? A gente fala suvaco informal, mas seria axila. Mas a gente fala suvaqueira, nossa, cara, dá uma suvaqueira. Ou também, outra forma que o pessoal não vai entender, que é falar tá vencido. Quando você fala que alguma coisa tá vencida, esse é isso tá vencido ou tá vencida, é uma coisa que tá expirada, ok? Uma pessoa não tomou banho durante muito tempo, nossa, cara, você tá vencido, mano. toma um banho aí, tem banheiro aqui, tem água. Acontece, né, quando você tá viajando e tal, tem vezes você não toma banho. Né? Acontece comigo aí, mas uma... Nossa, cara, acontece muitas vezes de... Como eu estou viajando, né? Eu conheço muitos mochileiros. A galera que está viajando assim, super tranquila, assim, como que não se preocupa com nada, não, não toma banho, não, não se barbeia, né? E tem aquela cara assim toda... <risos> Quando essas pessoas passam por você, você sente bafo, você sente suvaqueira, você está tá vencido, não sei como o quê. vou colocar aqui um boato. que está tá matando, ok? Ou também é o que eu falei para vocês, que é a pizza, ok? Eu acho que eu estou até com a pizza aqui, que é a marca do suor que fica quando você transpira, ok? Eu estou usando uma roupa apertada e fica transpirando. Então, claro, fica a marca. Mas quando você tem uma pizza, como a gente fala em português, que alguém... O pessoal falou que é, ele mapa, em outros lugares, outros lugares falam outras coisas. Mas não quer dizer que você está com suvaqueira. Não quer dizer que você está vencido. Só quer dizer que você está transpirando. Se você vai para academia malhar, você transpira e você vai ter uma pizza no braço, né? Mas é um pouco incômodo também. Você está lá dando aula, você... Você como, nossa senhora, que é isso? Próxima. Uma pessoa está sentada e vai tentar pegar alguma coisa que está um pouco longe, né? Aí, aí mexe o corpo assim para frente, e a camisa sobe, e a calça desce um pouco. E você começa a ver a entrada da, da bunda, né? Das nádegas. Mais educadamente, ok? Você começa a ver a entradinha. Você fala, olha o cofrinho, olha o cofrinho. Aí você pode falar entre os seus amigos, né? Tipo, ó o cofrinho, olha o cofrinho. Aí o pessoal olha e tipo, ah, todo mundo tá rindo e ninguém vai saber do que você tá falando outra vez. Já que a gente tá na parte de trás, sabe aquelas vezes que você se senta, ou quando você vê alguém que se sentou, e quando a pessoa se levanta, a calça, né? A bermuda tá, tá pra dentro da bunda, <risos> tá, tá metida assim dentro, você fala que o arroz tá queimando, ok? Não, o arroz tá queimando aí, ó. Aí você aí tem que pegar, tem que tirar da, da bunda, né? A calça. A gente já falou de cueca, que é a roupa interior do homem. E também tem a calcinha, que é a roupa interior da mulher, que ok? é só a parte de baixo, a calcinha. Quando a gente fala que alguém está pagando calcinha, é quando a mulher se senta e cruza a perna, e quem está do outro lado consegue ver por dentro, né? consegue ver a calcinha. Ou quando a mulher se abaixa também. Quando mostra a calcinha, você está pagando calcinha. Então eu, eu escutei essa expressão numa música em sertanejo. Engraçado, eu, eu, pagando calcinha, o que é isso? Aí eu conversei com o pessoal do Brasil, que é amigo tal, o pessoal que ainda está morando no Brasil, que eu já não estou morando no Brasil, já faz cinco anos, mais ou menos. Faz cinco anos que eu não moro no Brasil. Sendo que eu converso com o pessoal do Brasil, mas é diferente você morar, você ainda está lá todo dia falando com o um brasileiro, é diferente. Então o pessoal, não, não, o pessoal começou a falar isso agora e quer pagar calcinha. Uma também que você pode conhecer uma pessoa, né ou um amigo mesmo, você está conversando com um amigo, e nesse dia tá com acne, né? Tá com uma espinha muito grande, assim, na boca, assim. E você tá falando com a pessoa, e você fica... Que você quer olhar, você não pode olhar. Porque se você olhar vai ser tipo, ai, oh, não, tá olhando pra minha espinha, não sei o quê. Você pode falar espinha, que é o mais comum, né? Acne, que é mais formal. E tem também, se você quer exagerar, né? Você pode falar que é uma cratera que você tem na cara. Você pode, <risos> você pode falar que é um vulcão também eu acredito que tem muitas formas de falar isso é, no Brasil. Então, pessoal, se você já ouviu alguma forma de falar espinha no Brasil, é uma forma engraçada, deixa no comentário porque você nunca sabe quando você vai precisar usar uma expressão como essa. Agora imagina aquelas vezes que você passou, tipo, três horas conversando com um grupo de pessoas. Aí quando você chega em casa, tá subindo no elevador, né? Você olha no espelho e você tem uma... Meleca, tem uma catota pendurada no seu nariz. E ninguém avisou, porque todo mundo tem vergonha de falar, né? O cara, Ei, tem um tem uma coisa aí na boca e tal. Na boca, não, no nariz, né? Na boca é o. Eu... O alface, né? Quando eu fico al... <risos> O alface. Eu sempre lembro do filme da Deadpool. Tem uma, uma face na boca aí. O cara fecha a boca e começa lá. Tipo, saiu, saiu, cara. Todo preocupado, todo mundo se preocupa. Faça o teste. Qualquer pessoa que você fala, tem um negócio na boca aí e tá? tal. E a pessoa tenta tirar, aí você fala outra vez. ah, Não, ainda tá, ainda tá. Aí a pessoa tenta tirar, aí você faz uma cara assim de quem... Ok, deixa aí. E se você fala, não, não, tirou, já, já, tá, tá, tá bem, tá bem. E a pessoa fica nervosa, vai lá no banheiro pra ver se tirou mesmo, sabe? Aquela preocupação pra ver se tem alguma coisa na boca. Então meleca e catota, ok? No nariz. Se alguém espirra, né? É espirrar o verbo, né? Tchá. E uma pessoa... e, e tipo, uh, aparece, aparece um pedaço aí da meleca, da catota, você já sabe, ok? Você pode falar, é uma meleca no nariz aí, meleca aí. Aí tem outra situação que você pode falar que é a Rachel de Friends. Já faz tipo um milhão de anos que passou, mas ela ficou conhecida, o pessoal falava, ela é conhecida pelas cenas que ela aparece com a camisa e você consegue ver o bico do peito, ok? Ou seja, consegue ver a teta, ok? E você fala que é o... O farol tá aceso. Quando você tem uma roupa por cima e ainda assim dá pra ver, pum, pum, os dois, os dois feijões lá, né? Plá! Lá. Então você fala que tá com o farol aceso. Eu quero, o farol tá aceso aí, né? Tem muita mulher que não se importa com isso, né? Tem outras que, ai, que vergonha, não sei o quê. Aí coloca um sutiã. A gente tá falando de parte interior, né? Cueca, calcinha, sutiã. Coloca um sutiã pra que não apareça assim, tá? A marca tá um. Tão forte assim que dê pra ver, tanto né? Eu coloquei no Google Imagens farol aceso e apareceu um montão de foto de Rachel de Friends com farol aceso. Mas na verdade, farol é a luz do carro em português. O farol tá aceso ou o farol tá apagado. Ou seja, você vê e você não vê a luz, né? Não tá aquela coisa pum, destacando. Vocês mulheres, quando a amiga tiver assim, tipo pem pim, você fala que tá com o farol aceso. Tem camisa que eu visto. Que eu, tenho, eu fico com o farol aceso, dá, dá para ver o bico do peito, sabe? Tipo, é meio estranho, você tá andando, você tá com os dois pontinhos lá. É meio estranho. Também vai ter a situação que o pessoal tem vergonha de falar, né? Tipo de... Ei! Que é quando você, você acorda, e você não lava o rosto bem lavado, você não toma banho. E você está na rua, tá conversando com o pessoal e tal, e você tem uma remela no olho, ok? Você faz assim, ó. você tira... Uma remela do olho. E voltando ao começo, que a gente tava falando de cheiro, né? De. tá muito. Ui. Tem uma expressão que a gente usa em português que eu não tenho certeza. Eu sou do Nordeste do Brasil. Eu não tenho certeza que se, se usa em todos os lugares do Brasil. Mas quando uma pessoa está com um cheiro assim desagradável, né? Tipo, Nossa Senhora, o que é isso? Você fala nhaca. Se você está no Nordeste, pode falar nhaca. Tem um nhaca aqui. Nossa, tá nhacado. Inhacou, é até um verbo, inhacar. Vai inhacar tudo aqui. Tá inhacado. Que inhaca? Que cheiro tão ruim, muito desagradável, tá um cheiro muito. Não, ninguém tá aguentando, ok? Então você fala inhaca. Teve uma vez que eu entrei no quarto, eu viajo muito em albergue, né? hostel. Você compartilha o quarto, você divide o quarto, na verdade com muitas pessoas. Então tem gente de todo lugar. Tem gente que toma banho, tem gente que não toma banho, tem gente que fede por natureza. Tem, tem gente de todo tipo. Teve uma vez que eu cheguei nesse quarto, que eu abri, eu senti um cheiro assim, tão forte. Senti um nhaca, tão... Entrou assim que chega a descer uma lágrima assim. Oh, caramba, eu não posso ficar aqui nesse quarto. Eu peguei meu computador, que eu vou ficar aqui fora. Então eu saí na mesma hora, porque a Inhaca estava muito forte. Galera, espero que tenha ficado claro. É uma forma engraçada de você falar sobre essas coisas, principalmente se você está falando com brasileiros também. Ou se você tem um amigo que entende o que você está falando, você pode falar em códigos, né? Vamos falar em português para ninguém entender a gente falando. Né? Você pode usar esses códigos. E peço a vocês outra vez que deixem aí no comentário como se fala isso no seu país. Alguma dessas palavras que chama a atenção e você fala, ó, oh, aqui na Argentina, Uh, não sei, nhaca a gente falaria assim, ou bafo, né? o bafo Eu acho que bafo, tem gente falando com bafo, suvaqueira também, eu acho que isso é o mais comum. Gente conversando e você... O <risos> que é isso? Nossa, que nhaca, que bafo. Lembra? Bafo de onça. Então deixa no comentário, galera, outra vez. Eu tô ensinando coisas para vocês nesses vídeos que vocês só aprenderiam morando no Brasil, ok? Nenhum livro vai explicar para vocês essas coisas, porque é muito informal, é muito... Específico de uma situação. Tudo isso que você. Todas essas expressões, você pode usar uma frase para descrever essas expressões. Tipo, chulé, o seu pé está com um cheiro desagradável. Ok, mas o seu pé está com um cheiro desagradável. Aí eu uso uma palavra, chulé. Ponto. Significa tudo isso. Então a gente resume as coisas, beleza? E não se esqueça que eu tenho mais vídeos que não estão aqui no YouTube ensinando verbos, palavras em geral, expressões que vocês só aprenderiam morando no Brasil. A grande diferença desse material é que tem questionário, tem áudio, tem transcrição, tem legenda. Então você pode ter muito mais suporte com tudo isso. E sem falar que você tem contato direto comigo para as dúvidas que você tiver com relação ao material, beleza? Então, galera, grande abraço. Compartilhe esse material se você gostou, se você aprendeu alguma coisa, se você quer que outras pessoas Continuem aprendendo português como você tá aprendendo aqui no canal e eu agradeço de coração, beleza? Até o próximo vídeo. Fique ligado, se inscreva, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo, beleza? Valeu, tchau, tchau. Mas aí se você falar, se você fala espanhol e você fala português, Eu me enrolei todo aqui. E aí, galera? E aí, galera? Fala aí, galera. Ações incômodas e com E o melhor, que se você fala